Saudações povo, eu sou o DJ Frango Assado E finalmente chegou o momento que vocês tanto queriam Hoje é dia de mostrar pra vocês como que a gente pode fazer pra criar um cenário realístico no Fortnite De forma acessível, de forma não muito difícil e não tão aprofundada Muitos de vocês chegaram e falaram pra mim Nossa Bonnie, como é que foi pra fazer os gráficos daquele jogo do dragão do Fortnite? Por que que os gráficos estavam tão bonitos e diferentes do Fortnite original? E galerinha, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que os gráficos não estavam diferentes, não. A gente tá tão acostumado a ver o Fortnite com modelos mais voltados pro cartunesco, aquela coisa mais grandona, né, os bonecos com grandes olhos, as construções, as portas, o rodapé das casas, é tudo meio tortinho, pra parecer aquelas coisas mais de desenho animado. As texturas são mais lisas, tudo é um pouco maior, né, tudo meio grande, meio exagerado, mas o gráfico do Fortnite é espetacular, cara. Quando a gente fala de iluminação, de shader e de alguns detalhamentos de solo, por exemplo. Tô falando do capítulo 4, tá, rapaziada? Meu, o Fortnite tá num patamar absurdo. Os gráficos do Fortnite são os gráficos da Unreal Engine 5. Então, o que faz um cenário se tornar realista não é só os gráficos. Óbvio que os gráficos são importantes, mas sim os modelos, os materiais e as texturas E é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje Então é claro, antes de mais nada, deixa o likezinho aqui embaixo Se inscreve no canal E se prepara que esse vídeo vai ter algumas coisas dos meus vídeos passados Então se por acaso você não viu os vídeos anteriores Tudo bem, assiste esse daqui Mas se você ficar em dúvida com alguma coisa Você pode voltar, a gente tem uma playlistzinha só de tutoriais aqui de Fortnite Pra você não ficar muito perdido, tá? Agora, sem mais enrolação Meu pau no seu irmão Bora pro vídeo Rapaziada, já vou começar dizendo que eu tô meio triste Porque eu não vou conseguir mostrar pra vocês O gráfico da UFN em seu máximo potencial Porque como eu já disse pra vocês algumas vezes Se eu deixar minha escalabilidade muito alta O meu PC começa a travar enquanto eu tô gravando Eu consigo usar escalabilidade épica, cinematográfica Enquanto eu não estou gravando Mas quando eu gravo, o negócio fica zoado e isso também já serve de aviso, né gente? Uma coisa meio óbvia Mas se você quer fazer um cenário realístico pro seu jogo Mas você não tem um PC que vá rodar esse cenário realístico você vai ter um pouco de dificuldade então assim, não tem como fugir muito disso, eu só tô avisando porque é um fato. Bem galera, eu vou tentar não me enrolar muito, se você viu aquele meu vídeo jogando Scary Doll, aquele mapa de terror do Fortnite, você deve ter visto que em alguns momentos eu mencionei que tudo que aquele cara usava naquele mapa eram assets gratuitos, ou seja, hoje em dia você não precisa mais ser um mega modelador experiente pra fazer um jogo bonito claro que isso te ajuda muito se você quiser fazer alguma coisa muito específica, mas no geral as coisas que você precisa para fazer uma história básica, um cenário básico, tem tudo disponível na internet. E eu tô falando de coisas grátis e permitidas pra uso. Então, vamos começar falando desses objetos que eu tenho aqui comigo, que são extremamente fáceis de adquirir, tá bom? Não, a gente não precisa ir pra nenhum site externo, não precisa fazer nada, não precisa baixar nada de outro lugar. Tudo é dentro da UFN. É o seguinte, esses modelos aqui, reparem que tá escrito DecoGon em todos eles, basicamente, que é a equipe que faz esses produtos aqui, esses modelos disponíveis pra galera utilizar. Alguns não tem nada escrito O que é bom Mas até onde eu sei Você também pode modificar essas texturas Sabe quem fez isso? A Steel Wool no FNAF Security Breach. Acredite ou não, o FNAF Security Breach tá cheio desses modelos gratuitos aqui. Como vocês podem ver nos prints aí, ó. Esse equipamento tá lá no FNAF. Esse plástico aqui tá lá no FNAF. Essa caixa de madeira também tá lá. E até essa parada, esse carretel de linha também tá lá. O máximo que eles fazem é mudar um pouquinho alguma textura. E, cara, não tem nada de errado nisso. Cabe a você aí julgar se os caras do FNAF deveriam fazer os modelos próprios ou não, né? Mas o FNAF serve de exemplo de que você pode fazer o seu jogo dessa forma, principalmente se for um mapa de Fortnite, né? Não tem problema nenhum. Ok, Bonnie, como eu consigo esses modelos? Bem, ali em cima, aqui no nosso quadradinho, nós temos essa primeira opção chamada Fab ou Fab Alpha. Se você clicar aqui, vai abrir uma paginazinha externa, que é, rapaziada, uma loja cheia de assets para você usar. É claro que, como eu não tenho dinheiro nenhum, lá em cima eu filtro como grátis, né? Porque... Tá foda, né, rapaz? Tá complicado aí. E aqui, logo de cara, você já consegue ver várias coisas que você pode usar. E a maioria delas são coisas bem realistas. Olha quanta página tem de item aqui, velho. Então, assim, você vai encontrar de tudo nessa região. Tem comida, tem comida estragada. Tem coisa pra você fazer uma... uma... Sei lá, uma forja. Isso aqui é muito bom, principalmente pra cenários medievais ou naturaisões né? Eu usei muito dessas coisas aqui no meu jogo das backrooms que eu tava fazendo. Não essas, né? Mas enfim, itens grátis assim da Unreal. Meu, dá pra eu ficar aqui o dia inteiro, cara. É muita coisa. Ó, já vou aproveitar, já vou pegar algumas coisas aqui, que eu já tô com umas ideias. Vamos supor que você quer pegar esse piso bizarrinho aqui, ó. Você clica nele e você vai nesse botão aqui, ó. Adicionar ao navegador de conteúdo. Pronto, você clica lá e acredite ou não ele já vai estar na sua pastinha de conteúdo do projeto. Você não precisa ir para, você não precisa sair do programa nem nada. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que dá para pegar aqui. Meu, tem muita coisa, dá para ficar aqui o dia inteiro. Olha só, inclusive aqui tem os packs. Esse aqui é o pack das construções que eu mostrei para vocês, e tem esse outro que também são de coisas de construção. Olha só, vou colocar esse aqui também que vai ser interessante. Vou pegar uma pedra dessa aqui. Hum, e acho que um desse daqui também seria interessante. Bem, eu não vou fazer um cenário espetacular aqui, tá? Vai de cada um do que, que você vai fazer no seu mapa. E de quais itens você vai escolher para baixar, né? Vocês viram que eu fui adicionando tudo no navegador de conteúdo. Então se eu abrir aqui em minha gaveta, ó. Eles vão vir todos para essa pasta Referenced Content. E aqui tá tudo que eu tinha pego, olha só. Vamos pegar aqui a caixinha de correio, por exemplo. Eles já vêm com todo o materialzinho, tudo aplicado bonitinho. Meu Deus, é muito pequeno <risos> Olha aí, ó, tamo aí Essa caixinha, eu achei que era tipo uma caixa grande Que ficava na frente de uma casa, tá ligado? Algo assim Mas enfim, aqui também tem a pedra que a gente tinha pego O carrinho de mina com a lenha E por aí vai, ó Tem um monte de coisa dos negócios que eu baixei O que é isso aqui? Ah, é uma tomadinha. Bem, certo. Primeiramente, o que, que eu vou fazer, rapaziada? Já que a gente tem várias coisas de construção e coisas meio regaçadas, meio enferrujadas, eu acho que a melhor coisa que a gente tem pra fazer aqui no momento é um cenário de terror ou algo assim. Eu vou primeiramente entrar no meu modo de paisagem. Eu vou criar uma landscape pequena. Vou criar. Ela, obviamente, vai vir com os gráficos do Fortnite, o materialzinho padrão dele. Tudo bem. Vou deixar nossa área com uma vibe de um asfalto meio destruído dessa forma, porque ele é bem bonito visto de perto. Lembrando, estou com a escalabilidade baixa, tá? E conforme você vai chegando aqui perto dessa região que a gente vai entrar, vai ter uma parada mais sujona, mais zoada e tudo mais. Quanto mais você conseguir juntar esses elementos de uma forma que não fique exagerado, melhor. Certo? Você olha isso aqui, por enquanto você fica, meu Deus do céu, que porra é essa, Bonnie? Pois é, cara, muita calma aí, muita calma aí, relaxa. Bem, pessoal, eu vou usar a minha ferramenta de landscape aqui pra fazer uma espécie de, de alterações aqui no, nos níveis das coisas, né, porque eu não quero deixar só um negócio retão, afinal uma coisa muito importante pra todos esses tipos de mapas que você for fazer, é você nunca deixar um horizonte bizarro aparecendo, porque não faz o menor sentido, né, a pessoa olha lá pra longe e vê um mar do nada assim, a não ser que você esteja mesmo no meio do oceano ou na terra plana, né? Mas enfim, eu vou fazer uns cenários bem básicos aqui em volta já que a nossa área de fora aqui não vai ser o nosso foco, mas vocês já vão ter uma ideia, ó, de que eu sempre vou na hora de fazer minhas landscapes, eu vou nivelando e desnivelando, eu vou aumentando e diminuindo o nível do meu pincel pra ficar uma coisa irregular, certo? Se você for fazer esse tipo de natureza evita de ficar fazendo montanhas muito bolinha, ou então muito pontudinha, porque não faz muito sentido, né? Eu falo isso, mas eu tô fazendo exatamente Exatamente o que eu estou dizendo para vocês não fazerem Façam o que eu digo, não façam o que eu faço Vou fazer uma maior zona aqui atrás, ó, só pra gente ter real um, um horizonte sendo bem tampado aqui Quanto mais detalhe vocês conseguirem aplicar, melhor Lembrando, eu estou fazendo um vídeo bem rapidinho aqui como exemplo Certo, por fim aqui eu vou fazer um pincelzinho basicão Só para parecer que tem uma espécie de estradinha para dar a entender que a gente chegou de algum lugar aqui, né? Agora, a maior quantia de natureza que você puder envolver no seu mapa, melhor. Uma dica que eu dou também, rapaziada, é vocês já colocarem aqui no Time of the Day, vocês já meio que prepararem o seu mapa no momento que vocês querem que ele rode, né? Se vai ser de noite, se vai ser de dia, ou algo assim. Bem, rapaziada, eu fiz um cenário bem basicão aqui, bem rápido, na, na pressa mesmo, já que ele vai ser meio que a porta de entrada aqui pro nosso cenário que vai ficar nessa área aqui, tá? Bem, vamos lá, como é que a gente pode começar isso? Uma das coisas que mais torna o um mapa realista, além dos modelos mais detalhados, com mais polígonos e, e materiais e texturas lindos, são algumas técnicas de iluminação, rapaziada. Então, assim, dentro desses packs que a gente pegou aqui, eu sei que um dos objetos que a gente tem, além desse gerador de luz aqui, é então um poste de luz, eu já vou separando aqui, ó, eu vou olhando e vou separando as coisinhas que eu acho interessante de deixar. Aqui, ó, light Generate. não, não é isso. Ah, é sim certo, olha só. Uma das coisas mais importantes pro nosso mapa começar a ficar com uma cara realística é a gente começar a brincar um pouquinho com a iluminação e o oposto de iluminação também, no caso, a escuridão, né, rapaziada? Não adianta nada a gente colocar uma luz da hora, sendo que o ambiente já é todo claro por si só. Então, lá no nosso organizador, eu também pego aqui, ó, settings. Island Sittings. E aqui nos detalhes vão aparecer aquelas opções da ilha que a gente tem lá no Criativo 1. Então aqui, por exemplo, a gente já consegue encontrar em qualquer canto aqui, ó. Luz, intensidade da luz. A gente pode dar uma diminuída E também consegue colocar, por exemplo, uma névoa A gente pode colocar uma intensidade Grande na névoa e uma cor meio Vou colocar uma cor branca E infelizmente essa parte só dá pra gente ver testando, né? Vamos lá. Certo, olha isso, rapaziada Só de ter esse pôr do sol e essa iluminação Bem fraquinha que eu deixei, no caso Essa escuridão que eu deixei na ilha Caraca, que é aquelas estrelas ali? Nossa, o céu do Fortnite Tá muito lindo, pelo amor de Deus Mas enfim, já dá uma vibe interessante, né? Agora vamos lá. Aqui mesmo dentro da ilha Eu posso deixar um pouco mais de noite, porque eu quero um Hum, tá muito claro, hein? Tá, tava muito claro, mas eu vou manter as 11 horas mesmo, porque é uma posição em que a lua tá interessante, pelo menos. Tá, e aqui mesmo a gente já consegue mexer de novo na intensidade da luz e da névoa. Vamos lá, vamos deixar mais escuro. Legal, talvez um pouquinho mais. Beleza, e aumentar um pouco dessa névoa, né? Eita, rapaz, não tanto assim. Vamos deixar em 80%. Tá. Cara, isso aqui tá ficando muito louco. Uma coisa que a gente pode fazer também, gente, é entrar no próprio criativo aqui e, e pegar uma dessa plataforma de luz ambiente. Essa luz ambiente, o que ela vai fazer? Ela vai ser uma espécie de luz... Como se fosse um sol, como se fosse uma grande luz vindo de algum lugar. E dependendo de como você deixar a inclinação dela, ela vai afetar os seus objetos de uma forma completamente diferente, né? Se a gente deixar dessa forma, já dá uma vibe muito louca também. Eu sei que perde um pouco o ar do nosso, da nossa noite, né? Eu posso deixar o mais escuro possível. E cara, só de olhar pra isso aqui, você já fica... Uou, wow, nice graphics. Aqui, rapaziada, a gente continua enriquecendo o nosso cenário com alguns desses objetos. Eu vou fazer esse lugar aqui. Mano, não tem o menor sentido esse lugar aqui. O único sentido que eu tô buscando é tentar mostrar como que o mapa fica bonito com esse tipo de modelo e detalhe, tá? Então vamos lá. Eu posso derrubar uma coisinha aqui. Sempre tentar fugir da monotonia, tentar fugir de coisas muito simétricas. Nunca deixa, tipo, um monte de barrilzinho, tipo, ah, um do ladinho do outro, assim. Vai ficar feio. O negócio é fazer um um pouquinho mais torto, um caído pro lado. Vamos, com certeza, colocar uma dessas Plaquinhas aqui de estrada fechada Como se a gente estivesse entrando em um local proibido E eu também vou pegar aquela pedra que eu tinha baixado antes Pra dar uma enriquecida no chão Em alguns cantos aqui também E já deixo no jeito aqui também um carrinho com essa lenha. Eu posso até trazer mais um lá pra frente. Tem essa pedra gigantesca aqui também. Até lagou na hora que eu coloquei ela. A gente encontra aqui a melhor forma de aplicar ela sem ficar um bagulho bizarro. As moitas sempre são nossas amigas na hora de disfarçar alguma coisa. E, rapaziada, não acha que jogos grandes aí não tem gambiarra não, viu? É cheio de gambiarrinha essa galera que faz jogo aí. Normal, cara, normal. Vou botar umas pedronas aqui, porque eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma espécie de... Ena entrada meio sinistra. Vou até reutilizar esse piso sinistrão aqui, bem bonitão. Vou ter que entrar no modo de paisagem aqui para tirar essa grama. Pronto. E olha aí, rapaziada, tem pouca coisa aqui no mapa ainda, mas já não é Fortnite, né? Dá para colocar mais uma dessa gigantona aqui no fundo, ó. Certo, gente? Maravilha. Vamos colocar só mais alguns modelinhos. E nesse finalzinho eu vou colocar uma espécie de construção bem rápida com as nossas formas básicas. Vamos lá, vamos fazer tipo uma parede comum, assim. Vocês podem fazer com as paredes do Fortnite também, tá, rapaziada? Eu tô fazendo só um frufruzinho aqui pra mostrar a aplicação de material realístico também. Aliás, eu vou fazer uma parada meio detonada, uma parada meio quebrada... E aqui o que eu faço? Vou lá no nosso queridíssimo Mega Scans, o site que eu recomendei pra vocês no vídeo passado. E vou baixar aqui uma textura de tijolo, vamos lá no Brick. Quero pegar um negócio mais regaçado, um negócio mais sujo, destruído. Pode ser esse daqui, ó, eu achei ele bem esculhambado. Vamos colocar nossa resolução em 2K, lembrando, Fortnite não suporta além disso, só se você fizer umas gambiarra. Tá baixado, veio um monte de arquivo, eu extraio todos eles dentro de uma pasta. Que no nosso projeto eu crio uma pastinha só pro tijolo tijolo cagado e jogo todos esses arquivos aqui dentro vão vir essas imagens você precisa clicar com o botão direito novo material vai ser tijolão clico duas vezes nele e jogo essas imagens lá dentro pego todas elas aqui e jogo se você quiser ver isso mais detalhado é só ver o vídeo anterior tá mas basicamente eu vou ligar cada pecinha na sua pecinha respectiva aqui do lado esse aqui é o ambiente occlusion, esse é o roughness esse é o normal e esse daqui deve ser o Displacement, exatamente. Temos aí o nosso tijolão sinistro, vou aplicar e vou salvar. E é claro, eu vou aplicar este material em todas essas paredes que eu fiz aqui. Elas vão vir bizarras? Vão, porque elas não estão num tamanho ideal pra isso. Então vamos lá, é só a gente pegar e... Ajeitar bonitinho Show Maravilha A gente pode até colocar uma moitinha meio pequenininha Entrelaçada no meio das coisas aqui Porque moita é sempre bom Aí você me pergunta Bonnie, vai ter algum poste, alguma fonte de iluminação aqui? A fonte de iluminação vai ser diferente Vai dar um ar ainda mais legal Vocês vão ver só Aqui no começo do mapa, só para ficar bonitinho Eu vou adicionar um carro Nossa, como é que esse carro entrou aqui? Não faço ideia se dane, vou deixar ele aqui. Só que eu vou pegar um desses carros mais atualizados do Fortnite. Tipo esse. Certo? Tô aqui no jogo. O que eu falei que eu ia colocar demais aqui é uma lanterninha. Eu vou até colocar ela no baú e vou criar um baú mais ou menos aqui. E vamos lá, vamos iniciar esse jogo. E, bem, óbvio que essa parte aqui meio que foda-se, né? Rapaziada, se liga nisso. Você olhando um print dessa tela aqui, ó. Desse local. Ou talvez desse, ou talvez disso aqui. Lá em 2018. Você, no mínimo, ia tomar um susto, né? Eu não sei se deu pra pegar a proposta da coisa, mas dá pra ver bem que em 20 minutos aqui, só posicionando modelos realísticos dentro do jogo e dando uma mexidinha aqui ou ali com a luz do jogo, e é claro, né, usando materiais bem feitos, tipo esse da parede, meu, já dá pra você fazer uma coisa com um potencial que a gente nunca sonharia em ter lá em 2018, 2017. Olha só a qualidade dos modelinhos de tudo isso daqui. Olha a sombra batendo nesse gerador de luz, cara. E eu acredito que por hoje seja isso, tá, rapaziada? Como vocês viram, ruxado, speedrunner, do jeito mais rápido e bobo possível, já dá pra fazer um cenário que há pouco tempo atrás seria absurdo pro Fortnite que a gente conhece. Tudo é só questão de você dedicar um pouquinho de tempo, encontrar os sites certos, encontrar os modelos certos, e por aí vai. Como eu digo pra vocês, o céu é o limite e a memória do mapa também. Inclusive, cuidado com isso, tá? Esses modelos pesados aí pegam a memória do mapa de um jeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tamo junto. Até a próxima. Beijo do careca. Fui.